é um espaço de ampla participação e de livre expressão. É, eu tenho uma atuação bastante comprometida com buscar é, com que esse espaço seja um espaço de liberdade e um espaço, ao mesmo tempo, que garanta direitos humanos é, e garanta participação. É, no IDEC, onde eu trabalho, no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a gente discute desde a questão do acesso, né, porque para a gente poder se expressar na rede a gente tem que chegar nela, até os direitos que a gente tem quando está nela. A possibilidade de se expressar livremente, ter privacidade, não ter os seus dados é, apreendidos e trabalhados sem, sem que você saiba o que será feito com eles, sem você poder atuar sobre eles. E a garantia de que todas as informações que são colocadas ali são tratadas da forma adequada para que a internet se mantenha esse espaço que ela é hoje. E cada organização... Cada é, movimentação para defender a natureza colaborativa, participativa e livre da internet é sempre muito bem-vinda, é sempre muito relevante. A gente tem condições de avançar muito no acesso à informação, condições de avançar muito na participação política dentro e fora da rede, tendo a rede como um instrumento. E todas as entidades, instituições, movimentos que somem nessa força são absolutamente relevantes nesse momento em que a internet sofre sempre ameaças nessa sua natureza. Então, que Partido Pirata continue na sua atuação e seja muito bem-vindo nesse seu novo momento.